compreendo que nós já vou falar mas assusta-me na é mesma mas lá está assusta-me porque eu nunca conheci outra realidade que não esta e também porque se calhar pois há aqueles filmes tipo ex máquina e, e somos todos que demonizam muito uh, a, intelig a inteligência artificial e o avanço tecnológico e obviamente que nós nos baseamos uh, naquilo que conhecemos e que consumimos e assim e como eu Estou habituada a esta realidade e depois vejo esses filmes, se calhar, e depois naturalmente tenho uma tendência para ver se calhar os artigos em que corre mal do que aqueles em que corre bem. Um, se calhar é por isso que eu tenho medo do, da, da Inteligência Artificial e assim, mas não tenho dúvidas também que sim, que já não há muito a fazer e que obviamente que, se calhar vamos simplesmente ter que aprender a lidar com ela e da melhor forma possível. Agora, eu não sei como é que isso é, acho que se calhar é um tema pouco dis discutido ainda, ainda é muito de Web e essas coisas assim, que tipo, está é, ali naquele sítio, as pessoas que criam-se ali, mas depois não se fala muito, assim, do dia-a-dia. -dia. Políticos, por exemplo, não vejo a falar desse tema. Num jornal também não vejo muito, a menos que seja um jornal de tecnologia. Portanto, se calhar é um tema que deveria ser mais falado.